Então, para começar, você vai precisar de um bloco musical, um sapão de ferro, uma laje de, uma, de qualquer coisa, um balde de água, uma vara de pescar, uma cerca de madeira, não interessa qual madeira for, um funil, um baú e uma placa de pressão. Primeiro, coloque o baú e o funil. E aí, acerca. Aí, quebra esse bloco. E coloca a água. E aí, vai cair aqui. Depois, coloque o bloco musical. E aí, a laje. E por último, alça-pão. Na verdade, por último não, né? Que aí, coloque isso aqui. E aí, tá pronto. Você vai precisar pegar a sua vara de pescar. E fica assim até receber alguma coisa. E aí você tem que esperar. Obrigada por assistir. Se inscrevam e deixem o like aí. Obrigada. Tchau.